I don't know. Dina, where are you? Que eu, digo, eu não acredito que o Joel morreu tão cedo, velho. Se há não acredito, velho. Como assim? Esse Hunter estava no top o Joel não conseguiu chegar na sua arma. você Were you Well, I, ah, eles não, eu não, não, a hora do não enganou a gente aqui. Ela mostrou esse pedaço a gente 14. você quando você primeiro matou alguém? No. Fully conscious, infectado? fungal. 10? Uau. Wow. O que aconteceu? O You got me eu yeah, so não, moral, que um lugar lindo. Não, não, não. Eu, eu ainda estou uh, com o muito empolgado isso, Eles vieram WLFs eles. Não, Maybe those black market smugglers back in Boston? Do you not? Joel crossed a lot of people. I don't see the point in guessing. Okay. At least until we find out more information. aplicando. Olha isso, mano. Olha que lugar lindo, velho. Puta merda. Olha esse gráfico. We go. Guess eu Turns out, you do know where you're going. Acho que era uma estrada, velho gente de mal. Estou com Shimmer. Mapa? Olha! Então olha! Bem-vindo a Sapa Pirá? Ah, hum! Baixo do Sapa interessante The Starfire Kids. The, Star... <coughs> The Starfire Kids. Names verdadeiros, Emiro e Sora Hoshi. Inteligência 60, Força 60, afiliação Só Seria of uh, Quando os gêmeos de 14 anos, Emiro e Sora Hoshi, tocam num meteorito que encontraram no bosque nos arredores de Kyoto, Ambos receberam o poder de astrocinesia, a capacidade de recolher a luz das estrelas e convertê-la em energia. Depois de terem sido colocados à custódia da Society of Champions, Tesseracter as ensinou as crianças a usar os seus poderes de forma segura e sensata. Mas a sua natureza demasiado protetora acabou por os afastar. Agora vivem nas ruas tentando encontrar um significado e um propósito para os seus poderes. Heróis. Interessante. Lembro as duas. Óbvio. Ah, pessoal, não... Não recarreguei exato. agora é no quadrado que eu recarreguei. Hum... E... vou ficar com as minhas, acho que é pra... É pra eu, não se que eu Nossa, eu tenho menos bala agora. E o defile de Parece que tá diferente. Ah, oh, não. Vamos lá. Eu, queba... eu já tinha ocupado aqui também. Eu não é fácil, não, ah, um... não É, só uma. É ah, mas eu acho que eu vou lá para trás, véio, porque eu acho que aqui é, pro... é progresso. Eu, como eu disse, eu quero explorar tudo. Talvez eu até, se não tiver nada lá, eu vou cortar essa parte aqui. Eita. não parece que é nada lá. Né? Think about how well we hide our lookouts. I know. That's what scares me. Nossa, essa água, velho. Yep. Watch the high spots. Let's Nossa. Espero que eu não jogo nesse Puta merda, para que passa carro. Moto na verdade. Ah, pode vou eu de pé. Agora tá de. Tá! Dá uma telada. Curti, curti, curti. Não Ah! Relógio do O que, de... ah, que, tu... o que é isso? Eu já tinha visto. Colar de espera de jean. Um de... Tá, mas isso aqui também já tinha visto. E diário? Tem coisa um diário? Tem. Nossa, ele escreveu muita coisa. Vamos lá. Idarro Falls. A Dina apanhou três coelhos... Não <risos> deu certo? Idarro Falls. A Dina apanhou três coelhos esta noite. Ela tem umas armadilhas que a irmã lhe ensinou a montar. São bem eficazes. Meu apetite ainda não voltou. Estou a tentar obrigar-me a comer. Twin Falls. Encontramos um acampamento junto à autoestrada principal. Se era o Tommy, ele só deve estar um dia ou assim, ou assim à nossa frente. Estamos a aproximar-nos de Boas. De Boas. Boys, Sei lá. A Dina insiste em dar a volta. Eu não quero acrescentar dois dias a esta viagem. Os caçadores tentaram armar-nos uma emboscada. Os cabrões não, não tiveram hipótese contra nós. Estávamos à, procura... Estávamos à procura de mantimentos e eu estava a olhar para a Dina. Senti um profundo agradecimento por ela ter vindo. Amo-a mesmo de verdade. Baker City Vimos uma manada de cavalos selvagens hoje. Estavam com medo, mas a Dina ofereceu-lhes umas frutas que apanhamos. Acabaram por nos seguir durante um bocado. Gostava de ter uma câmera. Nunca havia sorrir tanto. Durante meio dia não pe não pensei na WLF, nem no Joe. Agora sinto-me culpada por isso. Não sinto culpada, não. É. me adormecer. Continuo a vê-lo com a cabeça. Hum. A Dina parece estar doente. Acho que apanhou uma gripe. Sinto-me. <coughs> sinto-me mais calma com ela deitada ao pé de mim. Quero fazer algo para agradar. Yakima, encontramos outro acampamento junto à outra. estrada. Não tenho a certeza de que era do Tommy, mas não, não vemos mais ninguém há duas semanas. Por isso faço filhas. Entendeu? É isso. Né? Okay. Yeah. Not sure how we get up there, friendly. a Nossa, eu preciso dizer certinho, portão portão. Os intrusos serão abatidos. Quantos é que vocês são? Quantas pessoas é que te mataram? WLF. Os intrusos serão abatidos. These were soldiers from um the QZ. See the federal uniforms? You think it was the WLF? And they left them here, a good warning. That's fucked up. Let me jump the cheating. In Não sei que aqui seja pra nada. Ah, é pra subir, tá não. não, não. Que é pra baixo, que é pra baixo. Vamos descer. Basta. Ok. Ah, olha aí, tem coisa aqui embaixo. Capo. Aqui é um buginho. Não, aqui é um uma assim. Muito uhum. uhum. top. Oxi. Oxi, você levantou. Oxi. Eu clico pra correr, ela se levanta. Tá levantando. Tá é. Deixa eu montar aqui. Tá. Parece um jornal. Ô, é louco. Uh, FEDRA Nossa, olha o baiacu, que top Da hora, da hora. FEDRA, fases de infecção Fase da infecção 1 O cordyceps se assumiu o controle das funções motoras Da vítima Rápidos e ágeis, os infectados da fase 1 Costumam andar em grupos Não deixes que te ro rodeie Fase de infecção 2 Usam um o ambiente para se esconderem E para armar ciladas as vítimas Flanqueiam-a Flanqueiam e atacam por trás frequentemente. Aproxima-te com cuidado e tenha atenção ao que te rodeia. Fase de infecção nível 3. Completamente cegos, com audição apurada. Usam a ecolocalização para encontrar suas presas. Mantente-te distante. Os infectados da fase 3 são conhecidos pelos seus ataques ferozes e são extremamente letais. Fase de infecção número 4. Nível 4. Uma. Nível, fase de infecção 4. Uma evolução rara e perigosa dos infectados da fase 3. São incrivelmente fortes e capazes de atirar projéteis ácidos. Não os, não os enfrente, a não ser que seja absolutamente necessário. se esqueceram, use Molotov ou fogo para, para, mais, para ter um dano eficaz. Super Tactical. Ok. Não é o mesmo Papuena, não. Good luck. Boa sorte. Vamos, ver. vamos lá. Quando chegar no seu portão, procura um soldado chamado Kyo Kieran. Diz-lhe que fui eu que te enviei... Diz-lhe que fui eu quem te enviei e dá-lhe o quilo o para ele te deixar entrar. Boa sorte. Ok. Será que não vai ter nada aqui também. Nada. Não tinha grande coisa. Não tinha nada. Só uns papel pra gente ler. Ok. Como aqui é progresso? Eu vou passar lá do outro lado também. Ah, peraí. Tem um lugar também. Oxi. Progresso. Certinho. Ah, tem um pacotinho. ó. Peguei. Isso ajuda bastante pra... São três, mas ajuda bastante. Eu sei que eu fico falando meio dos sete, mas é porque tipo. Era uma caixa gigante, tá ligado? Que tinha sete. Mas ajuda. O que é isso? o Opa! Tem um trapo aqui. Nossa, o barulho da poça, mano. Nossa. Tá. Tá. Agora sim, agora vamos em direção ao outro lado para explorar lá. Novamente, se não tiver nada lá, eu vou cortar. Não tinha nada lá. Não. Vamos subir aqui. Ah, pois eu não nem embaixo desse, né? Eu não nem em cima nem embaixo desse. Aqui. Vou mostrar uma coisa. Aqui. Aqui. Se der pra ir embaixo desse, aqui. Aqui. ok. Não tem nada. Eu realmente achei que eu... Fedra, a Federação para os Desastres e Riscos Ambientais Eu realmente achei que eu iria chorar na morte do Só que tipo, foi tão rápido, cara Eu não tava... Eu realmente... Por mais que tava ali na cara que ia ser nesse momento Eu não tava acreditando, que naquele momento Aí aconteceu tudo tão rápido que eu não, não consegui a informação do choro, tá ligado? Aí acabou, acabou que eu não, não chorei Mas eu, eu fiquei muito triste se tivesse demorado um pouquinho mais só, se tivesse dado um pouco mais de, de drama, assim, um pouco assim, teria chorado com certeza. Dina, me ajuda. Mas eu posso chorar, pode chorar. Não admito, pode chorar. Ah, agora vai eu... ele. Boa. Eu vou manter um olhar. Só ver se você pode deixar a porta para o outro lado. Ok Sounds oh, good. Olha que legal ela passando tá de. ela cai daqui, velho. Nossa, olha isso. Caraca. Olha essa visão. Nossa, onde está. Caraca, tem como... Nossa, tem como cair nisso. Não, não, não, não, não, não. Desce. Ah, sério, você tá me tirando, mano. Os caras fizeram isso de propósito. Fazer um lugar pra gente entrar tá que não tem nada. Ué, como é que eu chego ali? Ah, não, não, não. É pra passar. É progressão. Ah. Eu não tinha percebido. Oi? Vamos embora pra onde? Pra cá. Aê! Ah tá, tem que ir pro outro lado, tem que passar pro outro lado. Ô louco? Já tem gente aqui. Até agora não dei um tiro. Não, na verdade eu dei uma bosta lá aí. Tijolo! Aê, moleque! Melhor arma do jogo! Ah, na verdade eu não sei, né? Será que é ele faz? Nossa senhora, eu acho que ela faz! Essa aqui era a arma mais forte do jogo! Ah, não deve trocar tijolo por garra! Amassa o bagulho! Então, o principal do 0512, norte 01382, norte 1, s 1, s 2, 5345, ou é? Oeste 1, 6128, oeste 2, 0451. Virar. Estamos a preparar uma grande operação e o Isaac quer que a gente recolha todos os mantimentos que restam na baixa. É algo. É para ir. <risos> é para ir buscar toda a gasolina. Do parque do estacionamento do tribunal, da cúpula e levá-la para o abrigo na base de Serevena. Cere... Não, não. Abrir. Para questão. Não vou passar para o lado. Ah, tá não Eu nem tinha visto. Hum. Não funciona, cara. Ok. How do I get you power? Ah, preciso de um cabo. Ah, tá aqui, ó. Achei. Não, não, não. Pronto, engata o cabo primeiro. Não. Então, né? Achei que não tinha que engatar o cabo. Vai lá. Será que dá pra mim jogar o cabo nele? encaixar certinho? pá, não, não vou tentar. Ai, eu disse pra colocar e depois de ligar. Opa, foi. Oi, calma aí. Ei, hey, tudo okay? What foi that sound? Eu tenho essa porta aberta. agora. Bem, acreditamos em você. Não sei sozinha? parte Então ali do outro lado vai ter bastante Eu vou ver se é eu consigo Chegar lá do outro lado antes de abrir esse negócio aqui. talvez é possível Ah, deixa eu... Tem uma espada ali... Vou subir... Aê, tu na catutinha! Caraca, nossa peça boa! 3, 7, enfim... Tem tenho... Não, eu quero 30... Aqui tu vai fazer os dois, mas um... Mais um de duas ainda... Um. Tem eu preciso de gerador, não Tem Hey, what's up? There's a circuit breaker to open this gate. But there's no power. How you get the other gate open Without a generator? Well, você pode usar para o outro circuit breaker? Não sei. Está seguro. Tudo isso? É, eu acho que não. Porque se eu tirar daqui o portão do peixe. Ah, não. Vamos, o, o cabo é tá lá. Ah, eu acho que eu percebo. Nossa, olha que legal, velho. Não tem como puxar mais o cabo? É, então não dá. Falando de desculpa. Ai, parece com os fones. Won't reach. it looks pretty long Can you get it over? Hmm. por cima, Maybe. Por cima. assim por cima não por cima ah No extremo do cabo, vai reventar esse bosta. Ali. Okay. Melhor jeito de entrar. Agora passe o portão principal. Putz, tem que saber que portão é esse. Qual que é esse portão? Portão oeste, portão noreste. Oh. Um, Petra. <coughs> oh, come back. No entry. Nothing. Warning. Warning. Yeah. Didn't have that's black There's a computer in there asking for a code, but I don't know. Wait. The paper I just picked up. See if there's codes on it. Yeah eu Essa queria saber se dá para mim, tinha como eu descobrir que portão é esse. Eu vou ter que ficar tentando, eu vou ter que ficar tentando todos os é, é, realmente tem que tentar tudo isso. Tá, vamos lá, vamos tentar então. Ótimos portões. Uh, tá, vamos tentar o primeiro. Main Gate. Ah, tava, tava escrito Main Gate, né? 0512. Main Gate, eu né? sou o retardado. Não, principal. Zero. Sim. Sim. Sim. Não, nossa, eu achei que ia matar o cavalo, velho. Ei, hey, let's get out of here. That crash too loud. Now what? found a note back there. I've had some codes on it. it. says there's a... ...WLF safe house at some place called... ...Cerovina Police. ...so we find it? Hopefully we find our first WLF... ...get them to talk... ...go from there. Let's do it. manipulação é arte. Sua decepção faz parte de nada pra mim. É só uma peça e no fim. É o um e descartável para a mente de uma lenda. Raciocínio sempre extremo palavras como Veneza. Nessa história não é nada. Não passa de uma ferramenta. As peças entre em movimento. Minha vontade é o um tabuleiro. Vence a corrida da vida. Quem se destaca primeiro?